duplo expresso. Pegando um gancho aí, Pepino, que você falou do Walkers, do Sim. General Milley. Nesse caso, ele tá preocupado, querendo saber o que que é o White Rage, porque ele também está sujeito ao White Rage, né? Ele Falou que quer fazer cursos sobre isso, é, e tal. Eu ia te perguntar, você mencionou aí o segundo Pearl harbor, lá que o pessoal previu e coincidentemente, aí uma uma coincidência muito auspiciosa rolou e conseguiu o Patriot check, de tudo que a gente fez saber. E há quem tenha relacionado isso, né? um terceiro Pearl Harbor teria sido, ou tentativa, né? a farsa, a tragédia, ou então pastiche, aquela história do, do 6 de janeiro, a invasão do Capitólio que a tentativa era tentar causar uma comoção, um drama nacional, que autorizasse, dessa aquela carta branca política para aumentar tudo, a questão de, é, né, da, da, da invisibilização das correntes, o terrorismo doméstico e tal, essa coisa do, do, do dos grupos radicais, funcionou ou não funcionou? A minha impressão é que não, não rolou e que há uma não. resistência maior hoje, do que ou certamente maior do que havia ali no pós-11 de setembro. E sabe por que não rolou? Porque a polarização, a polarização dentro do Pentágono e dentro do Deep State é um reflexo da polarização do país inteiro. Os Estados Unidos estão fragmentados é, é, nevralgicamente e epidermicamente em todos os sentidos. E o que está acontecendo dentro do Deep State é apenas um reflexo do, do país como um todo. Sim, por isso que não rolou. E mesmo com Washington Post, CNN, eh, CNBC, NBC, CBS, martelando essa história desde o dia 6 de janeiro, sem parar. É impressionante. Você vê... Você vê, não. Se você tem a paciência, eu diria mega taoísta, de assistir a CNN de noite nos Estados Unidos, os shows de noite deles, que todos perderam a audiência. Mas é um negócio impressionante. A única matéria que é uma longa matéria que não acaba nunca, é 6 de janeiro. Eles só falam nisso, todo dia, desde o dia 6 de janeiro. E nem assim, com todo esse brainwashing, bom, mais da metade da população ah, tá, estará eternamente não convencida da história. Não só os 80 milhões que votaram no Trump, como muitos independentes, extras. Essa história. Ou seja, a maioria absoluta da população sabe que isso é uma mutreta generalizada. Eles não sabem identificar quem está por trás exatamente, quais são os objetivos, etc. Mas eles sentem o cheiro da podridão. Né? Então, o, o, o, passa, vou passar para o Viol, mas só uma pergunta de follow-up, que é o seguinte... Okay. Ah, aqui a gente tem uma máxima que é que do ser bom, é do ser guardado e operado. O próprio Tucker Carlson, que você mencionava, aí, como a parte ali da Fox News, ele já deu uns hints e ele parece, me parece que é a única, última, única pessoa que fala disso de um processo que corre em sigilo na justiça, que dispensou a investigação daquele pessoal que com toda a certeza eram infiltrados do FBI, que era aqueles que organizavam quebra-quebra, não sei o que tal, que o pessoal Isso. lá, mais trampo né, o, lá os folclóricos do, do, do chifre e tal, eles não faziam não, nada, inclusive não queriam de forma nenhuma soltar os vídeos do, do circuito interno, que você vê que aquele pessoal era, só foi lá para fazer selfie e tal, e o pessoal barra pesada, que a justiça estranhamente não quer investigar, muito provavelmente era infiltrado, devia ter mais infiltrado o FBI, sei lá mais o que, aí de inteligência o, clandestina o, do que os outros. O, esse dossiê está sendo operado para impedir esse avanço dessa agenda de controle interno e se está sendo operado por quem, Pedro Escobar? Ah, essa é a 6 billion question. Ninguém sabe por quem está sendo operado. É, evidentemente, uma facção dentro do governo. Assim como ninguém conseguiu explicar até hoje, 20 anos depois, por que o FBI não seguiu todos os indícios de que algo estaria para acontecer antes do 11 de setembro. Todas as investigações do FBI foram enterradas antes do 11 de setembro. E ninguém sabe como e por quê. O 6 de janeiro vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai desaparecer no ar e vai ficar esse flu e ninguém vai saber exatamente quem ordenou, por quê e com que objetivos. É, mas, mas é, é, é impressionante. É, a lógica imperial é sempre a mesma, né? A, a, a, acontece um negócio, um acontecimento geopolítico larger than life como esse e é sempre como se tivesse sido uma ordem divina inexplicável, né? Porque justamente os dossiers os números, os papéis, as investigações somem. As provas cabais somem. Como to todas as provas cabais de roubo dentro do Pentágono, naquela famosa conferência do Donald Rumsfeld, um dia antes do... Vocês lembram, vocês lembram que o Donald uh, uh, uh, Rumsfeld deu uma press conference no dia 10 de setembro falando dos 2,3 trilhões que tinham desaparecido do Pentágono? que estava sendo investigado. O que, que aconteceu depois disso? Sumiu tudo.